Agora, será que a pessoa veio aqui, de São Paulo, aqui no meu e aqui precisou viajar é, e tomar essa imagem para levar para lá? Ou será que a vinda dela de São Paulo para cá é a imagem? Eu quero de tudo aí, para não? é. É. É. É. É. É. É. É. É. É. É. É. Essa pessoa, vamos chamar a mente entre aspas Ela decidiu se. Eu vi Ela uma Aí, ela coloca essa informação de onde o endereço, todas as referências, e ela chega aqui. Há uma sequência de imagens mentais acontecendo nesse período de todo Certo? estava na casa dela, ela de abriu a estrada, virava, encontrou várias pessoas, uma sequência de é acontecimentos aí, então ela está vivenciando isso, intimamente. Agora, eu estou perguntando o seguinte: se a pessoa está aqui, vivenciando todas as imagens mentais, ou se ela está fora, isso aqui é que é a imagem mental. Essa, essa é a separação. Quando nós nos identificamos com o ser humano que está vivenciando esse mundo tal como ele nos é, parece ser, nós estamos vivenciando a própria ilusão. Esse é esse ser que está acumulando todas as imagens aqui. Aí, que então, eu estava comentando aquela, aquela experiência minha. Se eu sair da firma, eu fui para casa. Então, aquela imagem... Vamos supor que aqui não fosse a firma, né? Que fosse ali na casa. Eu acumulei uma, uma série de, de imagens aqui. Como eu vi lá, né? Acontecendo. Fui para casa. e Enxerguei outra série de imagens que era a minha casa. E com a ideia de fazer a legislação para resolver lá na firma. Eu já tinha livro que ela também sobre Agora, a partir dessa experiência, acabou essa questão. Porque aí foi a questão toda. Surgiu a cena inteira, na frente da minha mente. Eu estava aqui. Tá? O que, que eu descobri na hora Que quando a gente pensa que está indo em um tal lugar, é um ser ilusório que está caminhando, acumulando imagens, sequências mentais hipnóticas. É por isso que dá a entender para nós que nós estamos vivenciando o tempo. Que nós estamos, estamos fazendo isso né? Duas horas, três horas, quatro horas. Esse ser está vivenciando o tempo para ele. Este está enxergando uma imagem atemporal. Certo? Bom. Quem não é tá? Confia em mim, meu bom. Eu sei o seguinte, é, é, é, choca muito o discurso, que, que a gente considera o mundo, né? Então, não é normal. Mas, vamos lá. Bom, então, é, aconteceu o seguinte, a experiência era só meditação, querendo ser na mente para reconhecer a unipresença, porque Deus está é aqui da morte, Aí o que aconteceu? Sem que eu forçasse a mente, nem que eu pretendesse projetar imagem alguma, destacou-se a imagem da mente, recheia da mente, como se eu estivesse na sala outra vez. Da firma, né? Eu ter a cela da firma outra vez. Com a mesma confusão que eu tinha registrado. Aí aconteceu um negócio que é difícil de explicar, mas é como se tivesse colocado um o músculo na tela, tá? eu fazendo um negócio assim, com uma, uma miscelânea de cores, fazendo tudo assim, desarranjou tudo, eu estava observando aqui, não sabia qual aí o, o fim da história, né, aí aconteceu o seguinte, a imagem se formou outra vez, a sala da firma, eu em casa, mas tudo em harmonia. para aí ali, tudo certinho para sossegar, na mesa lá, o trabalhando na mesa, trabalhando na e agora a dúvida era de cima de seguinte, eu não gosto para a filma, como é que estaria aquilo? Não estava em harmonia aquilo. Então aí dá o que pensar, né? Certo? Aí não só dá o que pensar, como dá para saber de onde é que saem esses princípios todos. São de experiências que eu tenho. Eu li ao princípio antes, já se conhecia teoricamente, e só fico nítido do caminho com essa experiência. O que realmente queria ser? Certo? Agora, com essa experiência. Essa, é, por exemplo, só aconteceu uma vez comigo assim. Já aconteceu é, de você modificar a aparência, enxergar de, de, de na harmonia e aplicar esses princípios da mesma maneira que eu falei aqui gerar harmonia, isso é, continua a acontecer, mas nunca aconteceu dessa maneira. Talvez aconteceu de uma vez, tentamente eu vou mostrar o princípio. <risos> Sei lá, né? tá. Mas isso é muito bom para a gente ter sempre na mente. Nós estamos no dia a dia corrigendo em tudo, né? Se num momento nós necessitarmos desse conhecimento, ele está disponível que é assim, certo? Isso é o mais importante. Então, eu quero trazer, por exemplo, que o mundo exterior é a projeção da mente. Então nós podemos, por isso eu falei que não era o exterior que é a projeção da mente, porque é, é o exterior entre aspas, né? Porque nós julgávamos ser exterior, por exemplo, a firma, eu achava que eu estava longe dela. A firma era um exterior para mim. A partir do momento que aconteceu a experiência que dissolveu onde eu estava, a imagem da firma, certo? o que aconteceu? O que, o que eu enxerguei, é, na verdade? Além de saber que a firma não estava é, fisicamente onde eu pensava, e o que existia onde a firma está realmente é o universo espiritual, perfeito? É, é, é. É. Então nós passamos a dizer o seguinte, o mundo externo, o mundo externo, o mundo externo para a mente comum, se a pessoa chegar na rua e for chamada para explicar, esse mundo externo nós vamos chamar agora de ilusão não exteriorizada. Ele não está mais na porta. É o primeiro passo. <risas> tá. Então, o que nós chamamos de mundo exterior não vai ser mais o mundo exterior para nós. Nós estamos fazendo o quê? Trocando o referencial das né, coisas. É por isso se nós trocarmos até a disposição de uma mesa numa sala que nós trabalhamos 5 anos, nós vamos ficar tudo meio perdidos no né, seguinte: já fizeram é isso ou não? Alguém já mudou essa mudança de casa? Uma coisinha simples essa, que já atrapalha toda a nossa mente, agora imagina isso que aqui. Por isso que eu falei, não se preocupe em tanto com a dificuldade ou facilidade para alguma coisa. Só ouvindo, naturalmente, e vem de dentro a informação. tá? Nós estamos levantando os assuntos de um enquanto. Basta uma coisa na né? Não sei se como, acho que acontece com todo mundo. Eu tenho uma imaginação, uma, a imaginação é muito certo. Então digamos que eu, eu vá num ambiente assim, pode ser um ambiente familiar, pode ser um ambiente de serviço, e esteja todo mundo assim, alvoroçado, um falando mais alto, do, do, do. Eu vou fazer uma Bom, eu estou naquele choque danado que eu limpei a, a discussão, a força, né? E eu quero, por toda a força, me serenar. Primeira coisa, o problema é me serenar. né Bom, Depois que eu fico mais uma serenizada, assim, eu... mais uma sereno, Eu, está na é tudo Cristo lá, tudo, tudo luz. E eu fico formando um filme mental onde todo mundo está super amável um com o outro. Isso não é válido, Aí eu acho que não é válido. Não é que você não Não é que estamos estudando, isso é metafísico. É válido. É eu, eu sempre acho o seguinte: é válido aquilo que funciona professor. pessoa. Agora, o difícil mesmo é serenar a mente falar, bom. Parou de pensar, isso. Era muito então, parar, é, tá, eu nunca consigo. Então, mas aí está, por que eu estou tá falando desses princípios aqui, em vez de, principalmente ali, que é tudo crítico lá com a minha mulher, é só lembrar que está dentro da minha graça. Certo?